Curso de desenho realista com lápis de cor comum. E aí, pessoal, não vou mostrar minha cara ridícula, porque minha cara já está feia demais nesses vídeos. Mas, olha só que legal. Hoje a gente vai continuar aí o nosso desenho realista com lápis de cor. Você está no canal certo, se inscreva, curte, compartilhe o vídeo e tamo junto! O pessoal aí que está aderindo aí o curso de desenho é, realista fácil... Primeiro link na descrição, tá? Quem ainda não conhece. O pessoal que já tá aderindo aí, olha só. Agora é, não é só mais é o curso preto e branco, né? De desenho preto e branco, é desenho e grafite. Agora é com desenho também com lápis de cor, beleza? A primeira aula já foi colocada lá na área de membros. Então se você ainda não conhece aí o treinamento, corre lá, porque eu estou com o preço aí promocional. Ok, vamos cuidar de fazer aqui todo o fundo com esse lápis bem de leve... bem... bem de leve, tá? quase não vai dar para perceber eu estou passando ele bem suave Isso que eu estou passando aqui é o areia. Esse areia quase não dá para perceber. Ok, eu já fiz a base toda com lápis areia. Agora a gente vai pegar o próprio lápis, o lápis ro, é, rosa de novo e vamos contornar. É, um detalhe também, pessoal, por isso que é importante você assistir o vídeo para depois você começar a praticar. É importante que você passa por cima desses riscos que tem lápis, que tem lápis 6B, passar o lápis de cor, tá bom? O lápis de pode ser, aqui pode ser preto, a gente vai montar uma por quê? Porque quando você vai pintando essas tonalidades mais claras, o, o lápis 6B ele vai sujando aí o desenho, como aconteceu alguns pontinhos aqui, ó. tá bom? Então eu vou cobrir aqui com esse lápis aqui para poder apagar esses riscos aqui você pode dar até uma clareada mais né dá uma clareadinha mais os pelos... riscos dá uma clareada nos riscos já foi feito e depois você vem né coloca a mão em cima de um papel que eu vou estar tá pegando agora que eu tô fazendo aqui errado a gente termina aí agora vamos cuidar aqui do sombreamento que é essa parte muito importante que é essas partes que a gente está vendo aqui ó essas aqui eu tenho mais ou menos a direção aqui delas é, começa por aqui mais ou menos <música> pressionei não pressionei muito pressionei um pouco tá e aqui para cima eu fui clareando mais rosa claro né? eu, estou, eu, dei mais uma, eu, estou, eu dei mais uma escurecidinha reforçada aqui né? você percebeu eu estou simplesmente não, não usei nenhum outro lápis ainda continuo aqui no rosa no rosa claro tá? obedecendo gente uma escala você vê que eu, eu, eu pressiono onde precisa eu clarei onde preciso tá? Como eu sempre tô falando, aí tem gente que tá fazendo todo de uma cor, aí na hora que pula para outra cor, ele pula de uma vez, aí fica aquela marca aqui, ó, só aquela mancha aqui no meio. Aquela mancha aqui, não pode. Você tem que fazer esse, esse, esse, esse esfumaçadinho aí, essa queda, tá? Que eu vou deixar no card, eu sempre deixo no card é, vídeos, eu sempre deixo no card vídeos é, relacionados aí ao. Ao vídeo que eu estou fazendo aqui. Eu vou deixar alguns vídeos aí. Tá no, no card. Você clica na, no, na tela da, do celular. No cantinho em cima. Tem uma bolinha branca. Né? Você vai ver. Vai aparecer uma série de vídeos aí. Eu vou deixar vídeos te ensinando a você. Pintar com lápis de cor. Não tente fazer na mesma velocidade. Que eu tô fazendo aqui no vídeo. Até pelo amor de Deus. Que não vai dar certo. Tem que fazer mais devagar. Tirar um dia aí pra você fazer isso lá. Tá? Se você for fazer a mesma velocidade aqui, vai ficar, vai ficar, vai ficar legal. Essas partes mais claras, eu não vou encostar muito aqui porque aqui vai ser outra cor, né? Então não vou encostar muito, vou fazer só essas pontos que é mais clara. Agora eu vou pegar novamente o areia, né? o areia, o que eu fiz no fundo aqui, né? Eu posso dar mais uma Passadinho aqui Né? Para eu percebi que ficou Muito branco E agora, agora a gente vai para a parte, uma das partes mais muito importante aí é, no seu desenho, beleza? Que eu vou pegar essa cor aqui, ó, que é o canela. Acho que é o canela, é o canela. Que eu vou tentar imitar essa cor aqui, ó. Beleza? Pode ser que não vai bater, 100%, mas enfim, isso aí é, é... o seu gosto. Agora, você presta bem atenção aqui nessa parte aqui, que é onde muita gente erra. Tem gente que chega aqui, ó, faz essa sombra e faz fica só uma, uma mancha aqui vou te ensinar que você pega bem de leve né e vai subindo né para lá e vai fazendo infinito Tá? infinito começa escuro e vai infinito olha só vai sumindo desaparecendo né começou escuro subiu Claro, isso aqui mas é muito, mas muito importante, é um vez muita gente errando isso aqui. Tá? Então a gente pode agora no começo aqui, a gente pode abusar dessa cor, porque a gente não vai usar outra tonalidade aqui mais em cima desse lápis. Esse é o último tom que a gente vai usar, eu acredito que seja o último tom que a gente vai usar nessas partes aqui. aí essa sombra ela sobe aqui ó ela sobe aqui da mesma forma aqui ó de leve por cima do do outro ó não deixando marca se eu não deixando marca em nenhum lugar não pode deixar marcas finais entendeu Você vê, ó. a marca final ninguém vê uma risca aqui né e os maiores iniciantes deixam essa risca não pode deixar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 Prometi que não ia arriscar mais aqui. Mas também a necessidade de disfarçar esse risco que foi do lápis. Escrever. Então, na próxima aula, a gente vai continuar aí: é, a pintura. A gente vai para o olho, sobrancelha, cabelo, beleza? Na próxima aula, a gente. Conclui aí para nós começar aí a outra aula que o coleguinha pediu aí, que é como desenhar rosto molhado, não é isso? A gente vai estar tá fazendo essa aula aí, beleza? Então é isso aí, até a próxima aula.